Só quero lembrar mesmo que o áudio desse vídeo sou bugado, então é um detalhe bem misto, porém só isso mesmo que eu queria dizer e bora pro vídeo, é beleza? Fala aí rapaziada e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano, e hoje eu vocês, mano, mais um episódio incrível aqui da nossa série Minecraft e a Fazenda, agora. E hoje, velho, a gente vai focar mais nesse nome da série, Fazenda. Bom, como você deve saber, uma fazenda é acho que não precisa falar isso mesmo, né? você sabe, mas enfim, mano, no episódio de hoje a gente vai começar o nosso projeto fazenda. E não, não tô com a pena ver nesses três, é na verdade é mais ou menos, né? mas enfim, a gente vai estar começando aqui o projeto fazenda, que será o tipo a série Fazenda, tá ligado? Porque só que você acha que eu vou morar numa casa dessa aqui? Você acha? Isso aqui nem parece fazenda, quer dizer, parece com a chácara aquelas caixas de madeira, tá mas mesmo assim, eu não vou morar aqui pra sempre e eu preciso fazer algumas coisas para deixar a série mais realista então, antes de começar nosso projeto, mano eu quero tá pedindo para você deixar o like aí, porque vai estar tá ajudando demais porque esses últimos vídeos dessa série acertando trabalho, porque eu tô gravando agora sem fone, mano, e meu celular tem microfone sensível aí fica uns barulhão doido aí de eu clicando na tela Aí fica esse barulho chato que eu não, sei, eu não sei como resolver Eu A única opção que eu tenho é tirar o áudio E depois na decisão gravar por cima Então se algo, por algum motivo o áudio desses vídeos ficar travado causa fica disso, beleza? Mas enfim galera, bora ir pro vídeo e bora parar de enrolar logo Beleza rapaziada, então bora começar aqui nesse episódio hoje a primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é Que eu gravei outra vez o vídeo, só que o vídeo corrompeu Se eu tô sofrendo com esse vídeo aí do gravador mas bom, o que que eu fiz no episódio que corrompeu? Deixa eu é aqui, eu logo comprei ó. Enfim é, No episódio que corrompeu eu tinha feito justamente o começo da fazenda E também eu consertei a mob trap Que vocês lembra que eu tava indo e não tava caindo nenhum mob mano? E descobri o erro que tava dando Sabe que quando você faz uma mob trap velho? <risos> eu não sei como é que eu esqueci isso. Você precisa tipo é, tá colocando água para os bichos cair Só que aí tá, o jegue aqui não colocou água Aí depois eu fiquei aqui uns 10 minutos esperando cair mob no não cai Aí depois que eu consertei isso, mano Eu pensei, eu pensava que era os blocos errados que eu tinha colocado, tá ligado? Só que tava tudo certo, o problema era a água Ou seja, os mob tava nascendo E ficava preso lá sem ninguém querer cair, tá ligado? E Aí depois eu fiquei... Porque eu, eu fiz aquela farm também com dor de cabeça que eu tava com dor de cabeça pra quem não sabe aí, ué, duas águas É, isso aqui não tava nem meus planos Mas bora lá, né E pô, véio, como assim, tá ligado? Eu, eu, eu fiz o um bagulho errado sendo que eu já trouxe um tutorial de farm aqui no canal de MockCraft Então, tá ligado? Tipo, eu fiz a minha própria farm errada, tá ligado? Não se fui eu que fiz, né, mas... Mesmo assim, eu literalmente gravei um vídeo pra errar na minha série. Ai, que burro! Dá zero para ele! Beleza, cheguei aqui, mano. E eu não posso chegar lá em cima pra mostrar pra vocês. Aqui já tem uma pólvora, velho. Isso aqui foi do, do grupo que caiu daquele dia lá. Eu, eu, eu, tipo, eu não sei se vai funcionar ainda. Olha, já tá caindo, tá vendo? Só foi falar, velho. Começou a cair, ó. Olha isso, agora tá eficiente, véio. Mano, olha isso, velho. Véi, tá caindo muito. Ah, agora eu gostei. Então acho que eu vou ficar aqui um tempinho até farmando osso de esqueleto. Por quê? Porque eu preciso para crescer as plantações. Aí eu já fico bonzão aqui, na seia, Outra coisa que eu preciso fazer, mano, é aumentar aqui essa negócio aqui, ó. Que aqui tá ficando dois blocos. Eu tenho dois blocos certinho um aqui, ó que aqui, se eu cair aqui, mano, eu me laço, tá ligado. Tá uma flecha aqui do outro lado. vai olha isso, velho Olha isso! Mano! Ah, agora eu não falei que era isso, velho Agora eu posso ficar aqui uns três minutos e eu consigo mais de um pack, se puder. Só de móveis a nossa netiz XP. Então eu vou ficar aqui um bom tempo. Porém, que eles estão morrendo tudo de vez, ó, pai. O zumbi. Então, eu vou esperar aqui um minuto de time lá aqui. que eu preciso abaixar isso aqui, velho. Tá muito alto, tá ligado? O quando eu tenho pedra aqui. É, ufa! Amigo! E, cara! Eu matei um Enderman aqui mesmo ele caiu. Na... Se ele voltar aqui e me derrubar, eu vou ficar puto. Ele caiu na... Não, ele deve ter ido embora, ele não é doido. Velho, é. Sei lá, véio, que Negócio bugado. coloca colocar esses blocos aqui que eu não vou querer mesmo. Então, vou colocar aqui, ó. Essa bota aqui eu deixo no inventário. Porque quase toda hora eu tô indo pro Nether, tá ligado? E tá pronto. E, mano, ele está caindo e tá morrendo tudo de vez. Então, eu preciso pegar alguns blocos para me estar fazendo. cara aí, esse bloco aqui deve fazer lá gente? Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Ah, dá, tá de boa. Então, aqui, mano, eu vou tampar. É aqui velho. só tem uns que tá caindo não um tá morrendo. Ó o Enderman aqui de volta. Ah, arrombado. Um Ué. Não dropou o Enderman, que filho. Velho, tá morrendo muito, velho. Olha é isso aqui, velho. Mano, <risos> não, velho. É peleção de vai safar. Velho, eu vou tapar aqui, velho. Porque senão, é, eles vão ficar morrendo toda hora aqui, velho. Tá ligado? Eles vão morrer, eles vão cair e vão morrer direto. E eu quero... Que eles deixam pra eu matar Porque eu não, aí eu não ganho XP, tá ligado? Aí Ali Sai Sai Sai E ali Pronto, mano Agora eu vou consertar isso aqui que tá errado Então como é que eu vou consertar isso aqui? Nem eu sei, tá ligado? Mas bora ver aqui algum jeito Vou pegar aqui, ó Deixa eu, ver. eu tenho que quebrar isso aqui para aumentar um pouco a altura dele Minha picareta quebrou Puxei, picareta sumiu, tá ligado? Caiu Só aqui, vamos colocar aqui velho. Mas só nós quebrar isso aqui Agora esse baú aqui O problema é esse, nós vai ter que quebrar ele também Tô com medo de quando eu for Abrir isso aqui, eu vou coisa que vai cair. Aí agora nós pega Aqui ó bloco e laje coloca aqui, ó. Beleza? Aí tá aqui em cima. Beleza? A gente pega aqui. Quebra isso aqui, tá né, ligado? Quebra aqui rapidão. Aí é eu queria ter feito aqui muito mais baixo. Aí aqui tem três blocos de altura. Eu vou fazer nesse segundo aqui, ó. Aí nesse segundo, mano, eu vou colocar aqui as... as os funil, tá ligado? os funil, espera aí, primeiro coloca o baú né gente coloca aqui o baú não, pera aí, coloca os primeiros blocos Beleza. mas é na frente coloca aqui na frente aí aqui coloca os baús aí agora pega os funil aqui pega aqui pega aqui Conectar aqui nesse aqui também, conecta nesse. beleza. Agora, mano, tudo aqui que tá aí vai cair. Aqui eu vou guardar logo tudo aqui, né? Porque sei lá, velho, eu posso me lascar depois. Aqui pode vir um eles me matar. Agora, vê o que eu faço. Eu pego aqui, velho, e vou quebrar esses blocos atrás pra não ficar tão feio, né? Beleza. E agora é só tampar aqui do lado. O problema é que eu não tenho um bloco suficiente aqui. Aí eu tampo outro bloco aqui. Mano, quando eu abrir isso aqui, você vai ver o tanto de bicho vai cair você vai tomar um susto Eu, no caso, né? Porque eu tô jogando Eu sou esquizofrego falo comigo, não. Aí, beleza O ruim é que não dá de matar bicho Eu não pensei nisso Até rimou É, eu vou deixar assim, galera, ó Aí eu venho aqui coloco aqui pra mim uma laje aqui, ó, pra gente subir E pronto, mano, tá feito Agora é só você brecha aqui e rezar isso aqui morrer tudo, tá ligado? Coloca lá já ali, ó. E quebra aqui, ó. Meu Deus! Mata tudo. Agora quebra. Oi, agora eu já tô formando XP, ó. Não é que quebra esse bloco ali, eu. quebrei Eu já fui para 18 XP. Mas bom, resolvido agora... Resolvido agora esse erro, agora bora focar mais no nosso programa fazer beleza programa tá ah, foi. mas bom vamos colocar tudo aqui e agora véio, eu tenho tipo uma mob trap muito melhor vou até dormir aqui logo para mim tá ah, conseguir opa para aquilo velho até eu dormir no cai e véio, essa mob trap ficou feia porque eu tive que usar um monte de bloco ali até porque eu não tinha perto suficiente mas pelo menos tá funcionando e agora bora voltar para casa mas minha ideia é com é vim aqui, mano, ele pegar todas essas cenouras primeiro Então bora pegar Beleza, rapaz Agora, mano, minha ideia É, tipo, eu pegar muito balde de água, velho Aqui, eu tenho dois baldes de água aqui, mas eu vou pegar isso aqui e encher, tá ligado? Pra eu fazer uma fonte de água infinita. Eu sei que eu tenho uma linha, mas daqui pra lá pra ir voltar é meio chato, tá ligado? Só vou pegar aqui mesmo, aqui, ó. Aí pronto, eu já tenho uma água infinita praticamente. Isso é totalmente real, porque na vida real você consegue fazer isso, né? Claramente você consegue. Só você cavar um buraco quadrado, conflito. Aqui, mano, agora é só eu começar aqui a plantar tudo isso, tá ligado? Aí você fala, mas ah, mas filho vai demorar pra querer Justamente por isso eu peguei esse balde de água Porque eu preciso fazer meio que um, um poço aqui, tá ligado? Deixa eu explicar isso aqui, vai ser assim, ó Cava um poço primeiro de fonte infinita aqui, ó eu Cava, coloca aqui Não, peraí. aí Aí agora eu tenho água infinita Aí eu venho aqui, mano, e pego E agora eu vou colocando aqui, tá ligado? Eu não vou fazer tudo assim, porque senão vai ficar muito quadrado. Por mais que o jogo seja quadrado. Porém, a gente vai estar tá pegando aqui, mano. Oxe, minha pá que... Ah, sacanagem que minha pá quebrou, velho. Eu tenho pedra aqui, pelo menos. Pelo menos tenho pedra, né? Pelo menos. É, vamos fazer aqui essa fala logo. Puxa aqui a pá. Puxa pra cá. Puxa pra aqui. Boa. tá agora mano é só eu e aqui um buraco aleatório tá ligado aí eu vou tacando o um balde aqui tá ligado aqui assim tá ligado? aqui aí vai fazendo água infinita no próprio posto tá ligado e pronto já tem aqui o começo da fazenda mano. Eu podia plantar isso aqui tudo, porém eu preguiça, tá sabe? Só que a gente vai plantar aqui a maioria hoje. Beleza. Mano, já tá meio pronto aqui. O começo da fazenda e não, não vou deixar assim, tá ligado? Que isso aqui vai ficar feio. Só que eu vou colocar uma cerca depois aqui. O é Enco pra pegar madeira, velho. E agora nós vamos ter que pegar um pouco de madeira. Então, bora aqui pegar essas madeiras aqui daqui mais. Né? dele já tá bom. Véio. Uma coisa que eu também percebi, velho, é que aqui tinha uma ravina e eu já explorei ela. Só que, tipo, eu só achei uns um cinco ferro no mínimo. Eu percebe que a ravina era a maior, tá ligado? Mas era só isso. E eu perdi tempo fazendo isso. Véio. Ah, eu sou muito burro. Outra coisa que eu quero fazer no futuro, mano, é desmatar mais floresta aqui, velho. Tipo, tá muito feio aqui. Só mato, mato, mato. Ou, sei lá, um vermelho aqui, eu quero achar fazer uma farm de lance assim então, primeiramente, vou pegar aqui e vou fazer cerca Se é só por decoração mesmo, eu nem precisava de cerca tá ligado? como então, vai fazer aqui, né? Pronto, já temos C, agora deixa eu fazer a cerca pega aqui e faz tipo umas 12c não, mais C, 18, 18 dá já tá de noite de novo, velho. que eu tenho uma cama sempre pronta aqui, ó. Agora, mano, eu vou começar aqui as decorações. Decorações. Eu até aqui, meu... Um pouco de francês. Francês. Francês. Só quem sabe falar francês. No caso, eu não. Porque isso aqui é só uma imitação daquele... Aquele chef lá que eu esqueci o nome. Vamos jogar Ui, uh. Essa é a decoração Sim, Ficou uma merda, mas pelo menos Mano, eu acho que ficou até hora Assim pra o cara dizer Ah, eu tenho orgulho de ter feito isso Véi, quer dizer que isso aqui ficou até Feio, meu mapa. Não tô brincando Fala que tá feio pra você ver Tô brincando, tô brincando, mas bom galera Aqui, vé, agora eu vou pegar essa madeira aqui Só pra me dar outra decoração Eu sei, eu sou um péssimo Deirocador Deirocador, deiroca... decora... Eu não sei falar essa palavra, decorado ah, é, falei. Então é que eu vou fazer logo aqui essa laje. Minha ideia é fazer aqui, ó. 18 laje. Beleza. É 18, eu acho que é o... E mano, aqui tá de fato aqui, vai tudo terminado Você pode ver que ficou até bonitinho, velho. eu achei que ficou bonito Eu sei, não tá bonito ainda porque não cresceu ainda os, os bagulho E também porque eu não vou plantar cenoura, você tá achando mesmo que eu vou plantar cenoura, meu chão? Eu vou plantar mesmo aqui, vai é... É, como é o nome, velho. É, esqueci, trigo, é, trigo então é praticamente isso que eu vou plantar. Porque se eu plantar isso aqui, velho, vai ficar feio demais, véio. Vai ficar de tudo laranja. Então vai ficar feio. Mano, eu vou fazer aqui uma print aqui rapidando aqui, velho. Pra mim tá fazendo.. É, na hora. não tá precisando fazer na hora de edição. Então, na edição aí eu tiro a print aí, beleza? E mano, agora que eu tenho esses louços lá na móvel eu posso estar tá fazendo um. ficando um lobo, né, velho? Então antes desse episódio acabar, véi, eu vou pegar aqui, velho, o ruim é que ele pode spawnar Ah, mas, acho que dá tempo, eu vou cortar essa parte aqui Eu cheguei aqui, velho, e aqui já tá cheio de mob pra me matar Aí eu não sei se eu bato na minha espada, porque o jogo tá travando, velho. e o creep quer explodir Ele tá esperando chegar em mim e, véi, eu acho que eu não vou deixar pra domar isso hoje nesse, nesse episódio, não, véio. É bom que dá um suspense também, rapaz. E, véi, cê é louco. Eu acho que eu só vou ver mesmo quantos mobs tem aqui. Ó, tem um creeper aqui. O que você aqui? Véi, 17 ursos. Véi, não quanto é isso Eu, eu, eu não consegui Tem flash. Tem um disco, véi. Um disco. Eu vou deixar esse disco aqui, ó. 41 carne de... De... de de bicho velho então é isso galera muito obrigado que a dia tá aqui velho eu acho que eu vou acabar esse episódio logo porque ele tá ficando grande e se eu vacilar meu celular morre tô zoando tô zoando é zoando não, tá não então é isso muito obrigado a quem falou até aqui é isso tamo junto falou